Beleza, vamos lá, vamos continuar aqui, gente. Depois a gente conversa mais um pouquinho. Lembrando, a gente tá vendo lá no canal da... Da, da review, tá? Então vamos lá, é, youtube.com.br Review.br Vamos lá. E aí eu vou pausando, né? Quando eu achar um negócio interessante e tal. Olha lá, lá, lá vem o humildão. からに o に来 Eu これカメラ Foi o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 esse papo de comadres. Eles estão tipo assim, fofoca? Aceito. Vamos lá. A ah, parte 2 agora. É só do review que legendou, tá? Oh, quais são os favoritos dele? それはやっぱり... <risos> Valeu, Murilo! 1と4かな? Obrigada! Resident Evil 1? 1? 1! Ah! 1? 1? 1? Eu tô no time 4? Resident Evil 1 também. ]あの to... Resident Evil 1 e Resident Evil 4, 4 os favoritos um, do Mikan. Hum, hum, hum, hum, hum, hum, hum. Uh Pera, já vou te responder, Arthur, Arthur sobre os falhos hum. do Village. Hum. Pois é, é, Julie, o quatro custou o emprego na casa. Pois é, Julie, o quatro custou emprego na casa. Pois é, Julie, o quatro custou emprego na é, pri primeiro, agradecer o Murilo, né, pelos dois meses. Muito obrigada. E o Arthur perguntou o que, que aconteceu com os Files do Village. Menino, acho que veio pela metade. Eles esqueceram de postar o Red, colocar o resto do jogo. Para não explicar nada, né, gente? Antes fosse isso, né? Tá, vamos continuar. Aqui. Ah, o Sakurai do Smash Bros, né? o Sakurai Smash Bros, né? へ。会社 é enfin, mm. E 3。 Câmera, inspirou só, né? Atrasado, não. A, não é? câmera, não. a câmera claro, do é, Lost de... de... de... mas... tipo, de... Planet inspirou Gears of War Mas e a Gears né, Gears mas... <risos> <No cinco. risos> <risos> o... o Jota falou que vai vir em DLC o resto dos files do Village. Eles podiam lançar agora, né? aproveitar né? que agora eles estão lançando a, a Winters Expansion, né? que vai ser a DLC, a expansão Winters. Coloca o resto dos files, né, gente? Já aproveita, né, pô? Já aproveita, lança para libera pra gente aí o resto dos files, né? Porque o Heisenberg é o magneto, Files. Ué, porque sim, né? Exatamente, é né? Tipo isso, porque ele é. Porque, porque a gente quer assim. Que Deus quis. Que a Miranda quis. Porque ele quis. Porque. Sei lá. Kawata quis. Vamos... Ó, já tô enchendo o saco do Kawata, mas eu gosto do Kawata. Ele é uma pessoa legal. O Nathan ele o que Estranho e divertido, muito bom Quando o robô que saiu, não estava no jogo no começo Não devia estar no final Aquela porra daquele robô do Salazar não devia estar aí é no final, isso sim. Pelo amor de Deus. Hum. Olha, lá. Olha as graças, esse hum. povo é muito engraçadinho. <risos> ah! Mano, imagina a gente aqui descendo a lenha no robô do Salazar. Oh, vamos oh, vamos trollar, galera. Vamos colocar um robô gigante do Salazar. Vamos colocar o, um, um... Não pode falar essa palavra aqui na Twitch, né? O um robô gigante do Salazar. Vocês sabem qual é a palavra. Começa com M. Eu tenho medo de meu canal cair por causa disso. Ai, que bom, eles pegaram desenvolvedores lá na primeira série. Ah, que não mais... Ai, <risos> Que <cara aqui>. se <risos> dane, vamos adicionar o um robô. Não, agora eles querem dar uma reimaginada. Então eles querem deixar o negócio mais, como é que eu posso dizer, mais, mais sombrio. Não dá pra ter um robô. Pode ser estátua, mas que ela fique lá. <risos> que ela não se mexa. Obrigada. Que se dane. Nossa, o Mikami estava muito cagando mesmo. Foda-se, põe. O oh, lá, aí, o, o Sujimura ele faleceu Sensei, em 2005. Eu sempre え、ドルグ <risos> <risos> <"ちょっと待ってよ ,ちょっと待ってよ, risos> roteirista do Dois e do Code Veronica。いや、1 1 1 o, o Vest Black. Sujimura faleceu junto com o Lorde Resident Evil. Tururu, morre inesquecível, né? <risos> caramba então, então, aí ah, o Mikami Ato mesmo aqui, fez ah. Ah. Ah. e fez muito bem, dá licença Eu tô falando pra vocês gente, o Mikami ele é muito Ai, o humildão, ai gente, parem, a câmera do 1 um não é boa, parem, ai gente, parem de elogiar a câmera do 4, nem é tão bom assim, Aí agora com o, a mesma coisa com a história do 4, gente, a história do 4 é melhor do que, enfim, deixa eu calar a boca, é... obrigada Fê, obrigada por 27 meses, muito obrigada, Obrigadão! É Bolo de três anos, de dois anos no caso. né? Mais de dois anos já, olha que maravilha. Obrigada. Melhor que o Village, <risos> <risos> <risos> Melhor que a história do três <risos> remake. Melhor que a história do dois remake, que já estava pronta. <risos> É, é momento de inspiração, Mikami, é isso? É isso? Ué, terminou em duas semanas da história? Né o em hum, hum, é, 15 minutos, design mentira. Então, Atete, uh né so, Resident Evil 4 foi uma grande, grande Um grande improviso É dos improvisos que nascem as melhores ideias O VS falou Deixa que eu falo por você, Moni A história do 4 é infinitamente melhor que a do Village Thank you O cara falou melhor que a do 6 Também Também É isso, gente É sobre isso é nas melhores, é no improviso que as coisas ficam boas, né? Resident Evil 4 é um dos jogos mais aclamados na indústria. Então é isso. Para eu tô comendo meu bolinho. Também teve 300 melhores 300 milhões de versões do, do 4? quatro. Mm. o Tokyo ter. E não é não. o que do 4 dá nisso, pois é. Essa conversa é. recente, Felix é. é. desse ano. Um, um, ]あの, um, o <risos> Olha! O Cami é um, é um Zelorinha, gente! O cinto do Leon é marrom ou é preto? Adorei. O Kamiya, pra quem não sabe, é o diretor do Resident Evil 2, né? original. É, ele, ele entrou, ó, tá falando que ele entrou pra cá em 94. Aí, além de Resident Evil 2, ele trabalhou no Devil May Cry, Beautiful Joe, Okami, e depois fez, né, baioneta e tal. Uhum. 2 <laughs> Uhum. ちょっと uhum. uhum. Olha lá, gente, muitos zelorinha. ドットが茶色いか黒いかぐらいの差しかなくて、Ele é muito biruta, <risos> gente. Eu não sei o que, que ele usa, <risos> mas né? ele é muito doido. <risos> あれもなんかなんかサイドな os yeah, uh... uh... um... desenvolvedores da, todos sentados, da so... so... tudo leão é marrom ou preto. É, aquele. acho é que foi o último jogo dele, gente, na Capcom. O Steve falou, é é é o Moni podia fazer um vídeo especial é do 4, ele vi que tem a demo do Gamecube, tem umas coisas diferentes. Eu quero ver se esse ano, gente, eu me programo para lançar de novo o resumão da database, tá? Se tudo der certo, vai acontecer. Vai voltar. Vai estar tá voltando. God Ranger é da Capcom, JP. É um dos últimos jogos, eu acho. Se não o último. Da Capcom. Da ah, né? Do Mikami na Capcom, né? Gotthard, né? Gotando, né? Um, vai ao lado né? Como foi Biohazard, o maior porque é uma isso que é uma matar o morto. E ao mesmo tempo você não podia matar uh, todo mundo Você tinha que... De... Tá, esse eu mato, esse eu vou aprender a me esquivar Justo, de... uh, Não, é muito cinematográfico, um... pô pra, pra 32-bits, né, né? Um... Ah, que delícia de jogo, ah, de jogo. De jogo. Ah, Sim, <laughs> é muito bom ter arma de fogo Mano em jogo tá é, raiva, ah, jogo, ah, jogo so que, é que não, é. não te dá arma tirar? Ju, ou, mas, o meio, para, traiu, o, jogo, não, tem, não, tem, não, tem, não, Marketingと... Hum. Nossa, é maravilhoso Chica, o som Chica, da shot né, João? Outlast né? da Agonia não ter arma nenhuma. E, Diego, um cano vira uma que, arma. Tipo, e tipo, e tipo, o cara o prefere o continuar filmando. filmando. Hum. Filma com uma mão e é um um bate com a outra. Ah, データ o てロジカル vai 導き出してっていうジェリー <risos> É, eu não é, sei, eu tô sentindo um cheirinho de flop do ,あの Vai se dar melhor que, que o Reverse, né, Fênix? Ah, sim! Socoに向けて, Roberto falou que ainda tem fé que, é que aquela ruiva seja a Regina, de alguma forma. Não, e você viu a, a... Ai, meu Deus, gente, meu cérebro tá péssimo. A Sphere Hunter. A Sphere Hunter, ela falou que... É, eu tava vendo né, um comentário dela... Essa menina do exo-prime, a ruiva, ela chama majesty, que significa majestade, que significa rainha. Curiosidade. Regina, no latim regina, significa rainha. A Capcom faz de propósito. A Capcom faz de propósito, gente. É isso. Roberto falou que animou muito. É, pois é, mas eu acho que não, não tem nada a ver mesmo. Eles só fizeram isso pra provocar. Acaba com gosto de provocar. Com certeza foi de propósito, Thiago. Filho da mãe, cara. Peraí, desculpa, gente. eu vou voltar um pedacinho pra sair o Play. Sai daí, Play. É, 25 anos, cara. É. Hmm. É que também だんだん Resident Evil Resident Evil se ele não... Tive, assim... É o famoso... Como é que eu posso dizer? É o famoso... É, ruim com ele e pior sem ele. Tipo... Resident Evil 5 e 6... Tiveram que se adequar a um mercado onde o terror tava em baixa. Na época em que eles saíram. Porque acho que se eles tivessem lançado como terror... Teria flopado. E aí talvez Resident Evil não existisse mais. Então assim... De certa forma... O grande problema foi esse, né? É, Resident Evil... Um, tava, er, não era uma tendência de mercado, o terror, né? E aí disso saiu os... O Perishwark com Ciri, essas coisas aí, né? Então talvez tivesse tido o mesmo destino de... O de Silent Hill, por exemplo, sabe? Ó, o Zero falou, já pensei nisso também. Acho que o 5 e o 6, se não fosse ação, não teria vendido. Pois é. Fênix falou, tiveram que sobreviver com a franquia da maneira que tinha, porque senão, às vezes, não teria hoje. É, então, na época o terror tava muito em baixa. Eu acho que o que voltou o terror mesmo foi o YouTube, né, gente? Porque a galera começou a pegar esses jogos indie, e o Outlast, no começo, ele meio que era um indie, né? E começou a levar susto e tal, e isso fez o terror ter aquela crescente de novo, né? Mas era tudo jogo pequeno. Não era um jogo de uma empresa enorme, né? Era tudo jogo pequenininho de terror. E as empresas grandes tiveram que se mexer e falar, não, realmente, ainda tem público pra isso, né? Mas o que eu acho que fez voltar o terror foi isso. A galera do... dos jogos indie no YouTube, sim, sabe? É, o Guilherme falou, começou com os Slenderman, é, exatamente, se não fosse esses jogos, assim, de, de jumpscare, é, o Alan Zocca, exatamente, Arthur, é, e outros, né, também, PewDiePie, essa galera aí, então, é, vamos ver, né. Hum. Ah, hum. um, Só que o problema é que é, assim, aí... eles voltaram para a tendência do 7, 8, 7. Aí fizeram 3. um negócio bem chuto no 7 Agora, ah, agora o Village é já foi né? 6, megalomaníaco 4, de novo aí, é... Olha Caraca, ele falou que depois do 4 o 7 é o melhor Inícios de arcos, né Coerência mandou um abraço. Perguntou ali, ah, depois perguntou qual que é o melhor, o 7 ou o 8? Aí o 8. A Coerência mandou um abraço. A gente acabou de falar, né? Não, eu não tô. Ele, ah, eu tô feliz. Eu não tô. Tá, tá. Toしては, uh o que? Não. Resident Evil sempre falhou em conectar os próximos jogos. Olha... Essa pessoa com quem você falou, Mikami, não jogou Resident Evil, tá? Resident Evil 3, tem dois Resident Evil 3, que é o Resident Evil 3 e o Cojo Verônica. Só fica nervosa com vocês dois, vou oh. dar uma surra de oh. tamanca nos dois. Sei lá, com quem ele falou que... que ele falou? Eu quero ver ele, ele falar de novo. Ah, na equipe dele. A pessoa na equipe dele. Ó, oh, alguém na minha equipe. Jogou Resident Evil errado então, né? Tá confundindo. É, é Acho que ele quis dizer Enfim, com os mesmos personagens. Ah, o 5 e o 6 não é com o mesmo personagem, Chris. Tudo bem, é melhor. O bem, Biohazardとしてはこれまでの流れを継承するところが薄かった,あまりに。 っていうのは、と、振って、俺、ちょっと緊張 mm -hmm. 病んだ方じゃ oh, <laughs> respeito so. é muito bonito, それから、né, entre eles. Mesmo que 真面目に passada de tocha que 受け取って作ってきてる対戦さ。え、さ、パッサーだで que して não DATにこう, 25年, né né, hum. É, ]これ? tem muito... muita coisa que os fãs é, meio é, que pedem, né? É, é, é é. é. Sabe que eu lembro que o pessoal falava muito assim, ah, pô, é, na época, antes mesmo do Revelations 2 sair... Cara, eu falo muito do Revelations 2, gente, porque assim, é, quem acompanha a, a franquia há muito tempo, assim, cobre a franquia há muito tempo, Vai lembrar que, tipo, se falava muito, assim, de, ah, mas tal personagem podia voltar, o Barry podia voltar, ah, e o Barry tinha as filhas dele, então elas podiam aparecer, sabe? E, pô, um dia o jogo aparece com a filha do Barry, sabe? Com a volta do Barry, sabe? Então... <Sar> então <-se> por isso que uma, ele fala que é uma coisa entre criadores e jogadores. A gente já ouviu muito os fãs assim. 時代があったんですよ。2 喧嘩がすごく辛い。うん。それができるうちは健全で、 é só esquecer 直すよ。do ます。え、さ、 e cara, é maravilhoso como, como o Revelations 2 ele tem um monte de, de fanservice, e, cara, fanservice, cara. Ele tem muito fanservice. É, não, a Capcom não lança jogo quebrado, pelo menos, né, gente? Um. Isso já é um grande mérito hoje em dia, né? 相手<笑> Não é bem capsimbaú. Não deve ser um bagulho mano, tenso, mano. Claro, de Caraca, gato que da hora Ah, que legal Os bonequinhos do 4 Ô louco é, Aí eu coloquei, gente o, Esse videozinho né, da parte 3 é, Que eles estão testando As armas, né só que não tem legenda em português, né? Nossa, eu super iria nesse lugar. Esse bar de tiro. Olha, ah, tá ensinando, né? A coisa da... Da arma, né, e tal. <risos> Se sentiu o próprio JJ, né, do 4, né, cara. Caraca, imagina o peso dessa arma. Um revólver já é pesado pra caceta. Difícil é segurar até o final, né, ainda mais sentindo o recuo da arma. Caramba. Ah, não ah, ah, <tira> ah, tá... ah, claro. ah, pelo menos ela tem o um laserzinho. Caramba! Até a Ashley tomou tiro. A cara dele é porque a bala bate, né? A bala volta e bate na cara dele. Caraca, eu não quero mais atirar com uma Gatlinga, não! Porra! Imagina! A bala voando na tua cara! Quente, né? Tipo. <risos> <risos> e deram muito mais tiros na <risos> Ashley, disse o JP! Aí mata, né? Morre inesquecível! né? <risos> Pô, atirando com a gata engana. Olá! Meu Deus! As balas vão na tua cara, mano. Nossa! Acabou com o ganado ali. Ele já morreu, já. Ó, a mira dele é boa. A mira dele é boa. Nossa. Nossa. Nossa. A Com Ashley já era né, LS. Mission failed. <risos> Aí falou tudo, né? Aqui no bar. Eles se transformaram no bar Kendo só pra nós hoje. Aí ele agradeceu, né? O Mikami. Por obrigada. falar com a gente, muito obrigada. É, não sabemos se é a última que que vez que vamos fazer isso, é, se vai ter uma parte 2. É, mas se tiver algo que quiserem perguntar, mandem as perguntas. Obrigada por assistir. E a gente vai encerrar com esta imagem do Mikami e do Takeuchi. Cara, ah, eu quero parte do, tipo, eu também quero, João, eu quero que eles continuem, né? Mantendo esse contato aí, quem sabe, né, gente? Ah, eu queria, gente. Eu ainda, sei lá, ainda tem esperança de ver uma collab da Tango com a Capcom. Cara, eu acho que assim, o Mikami, os últimos jogos assim, o máximo Devil Fim, né? Se parar para pensar, o 2 não, o 2 flopou, né? Mas eu acho que às vezes o lugar dele é em. É em Resident Evil, assim. Apesar dele ter umas ideias meio loucas. Talvez se tiver alguém pra brecar. Confirmando nessa imagem que o Resident Evil favorito deles é o 5. <risos> Ai, Guilherme, o 5 foi o. O 4 e o 5 foram os da discórdia, né? Enfim. Mas é isso aí, gente. Esse aí é, esse foi um encontro mito.